Olá amigo, seja muito bem-vindo neste canal Rafael aqui para mais um vídeo E neste vídeo eu vou te ensinar uma técnica Que vai te ajudar muito para você demorar mais para gozar Eu sei que você já deve ter tentado de várias formas E mesmo assim não consegue segurar a vontade de gozar Quando você pensa que não quer gozar Quando vê já gozou, já ejaculou Aí você vem... Com aquele pensamento, aquele sentimento de culpa Como se você não tivesse conseguido cumprir com seu dever com a sua companheira E não tenha conseguido dar orgasmo para ela A verdade é que todos os caras gostam de ver suas mulheres bem satisfeitas E todas as mulheres gostam de também se sentirem satisfeitas Depois de um bom orgasmo Demorar mais na cama é o desejo de todos os homens Tem homens que conseguem facilmente controlar a ejaculação Mas a grande maioria não consegue por isso esse é um assunto tão debatido e por isso hoje eu quero te dar umas dicas que funcionou comigo e eu tenho certeza que irá funcionar com você também. Fazendo isso eu tenho certeza que você vai conseguir demorar mais para ejacular. Quando o homem está em um estado de muita excitação, tentar controlar a ejaculação é muito difícil. Mas existem alguns truques que você consegue fazer para demorar mais para gozar. Essa dificuldade muitas das vezes está relacionada à mente humana, o subconsciente. E não necessariamente algum problema no corpo Portanto, ejaculação precoce pode estar associada a problemas psicológicos ou fisiológicos Por isso, você deve tentar sempre se manter calmo Não ficar estressado Tentar ser uma pessoa calma e tranquila no seu dia a dia Pois é esse é um dos grandes e principais fatores da ejaculação precoce É o estresse e a ansiedade Por isso você deve conversar com a sua mulher Se abra com sua parceiro. Você ficará muito aliviado. Você vai deixar sua parceira a par do que está acontecendo. E ela por sua vez vai ficar sabendo do seu problema. E fará de tudo para lhe ajudar na hora H. Assim vocês juntos poderão fazer um sexo muito mais prazeroso. Outra dica que eu te dou também é ouvir músicas. Quer coisa melhor do que ouvir música para reduzir o estresse e demorar mais tempo para gozar? Alguns homens conseguem relaxar escutando músicas. Vai depender do que mais te relaxa. Se você é adepto do álcool, uma dica muito boa também, mas é em últimos casos. É tomar uma bebida alcoólica, para que você fique com menos sensibilidade no seu pênis e demore mais para gozar. Mas tenha cuidado para não se embebedar. Tome apenas um copo ou dois de vinho, porque tem certeza que vai, dificilmente sua parceira vai querer ficar contigo bêbado. E a técnica principal desse vídeo que eu quero te falar é o que tem me ajudado muito e eu tenho certeza que vai te ajudar, é a técnica da respiração. Se você quer aprender a demorar para gozar, você precisa aprender maneiras de como controlar sua respiração durante o sexo. Isso com certeza será muito útil para retardar a ejaculação. A respiração rápida e tensa é igual a ejacular. Para controlar, você precisa treinar para ter uma respiração consciente e lenta. Isso vai fazer com que sua excitação diminua. Fazendo com que sua ereção fique na fase 3, retardando assim a ejaculação. E para controlar a sua respiração, eu vou te dar agora três dicas de como você pode fazer isso e ir treinando no seu dia a dia, para cada vez se aprimorando mais. Primeiro de tudo, respire profunda e lentamente alguns minutos, para aliviar a tensão. Após feito isso, inspire pelo nariz, profunda e lentamente dê uma pausa de 6 segundos e depois expire pelo nariz suave e lentamente do modo mais prolongado possível até o seu pulmão não aguentar mais faça isso por alguns dois minutos e por último você deve inspirar pelo nariz profunda e lentamente também e dar uma pausa de 6 segundos e depois expirar pela boca fazendo isso várias vezes todos os dias você irá conseguir controlar sua respiração mesmo quando estiver ansioso, quando estiver nervoso, principalmente na hora do sexo, fazendo assim com que você consiga controlar sua ejaculação precoce. Eu tenho certeza que essas dicas irão te ajudar muito a demorar mais para gozar. Mas essas dicas é apenas para aqueles que ainda não fizeram o um método que está no primeiro link da descrição, porque aqueles que já fizeram, eu tenho certeza que hoje já estão durando o tempo que quiserem na cama assim como eu e milhares de homens que antes tinham ejaculação precoce e hoje conseguimos controlar a ejaculação. Se você ainda não fez o método que está no primeiro link da descrição, você pode usar essas técnicas que eu te disse hoje, da respiração e também de tentar se manter mais calmo e menos ansioso, isso irá te ajudar muito. Mas o método definitivo para eliminar 100% da ejaculação precoce está no primeiro link da descrição. Fico feliz de ter você nesse vídeo aqui comigo, espero que tenha gostado das dicas, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e se tiver alguma dúvida deixe nos comentários abaixo que será um prazer te responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.